Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a Bordo da Laranjinha, e hoje este vídeo é muito rápido Quer é para falar aí sobre um tema levantado pelo amigo Arnie. Uh, e o tema que ele levantou aí foi, e é muito pertinente, o 5 Encontro Nacional de Motovloggers. Pois é, ele disse aí que o povo tem que se mexer, o ano passado, foi ele que organizou e está a mandar atacada aí ao povo para se mexer e para se organizar porque isto não pode ser uh, organizado assim do pé para a mão, não é? Em cima do joelho! Por isso é que alguém vai ter que tomar as rédeas disto e esse alguém não sou eu, não é? <risos> alguém lhe há de ser! Uh, o, uh, o evento do ano passado correu bem, não é? Só que isto dá sempre muito trabalho, não é? Reservar o, o restaurante, depois o pessoal pagar, escolher a comida, ter ter um sítio para, para ir, ter, ter um parque de estacionamento, não é? isto é tudo assim um bocado complicado por isso é que se tem que tratar disto com antecedência, a ver se alguém se chega à frente eu como, como sugestão, vamos fazer aqui assim, o um stop que isto aqui é para... isto aqui é para, para respeitar as regras de trânsito, não é? Um... E então, como eu estava a dizer, o, o que eu sugeria este ano, pá, eu acho que já disse isto uh, alguns elementos, uh, é que este ano fosse uma coisa diferente. E por isso, o que eu estava a pensar era, alguém aí na zona do centro, porque isto tem que ser um sítio equidistante para todos, não é? Uh, o pessoal do Algarve tem que dar uma volta muito grande, o pessoal do Norte também, por isso é que é ali assim... Figueira da Foz e tal, nessa zona, não é? Ali Central! A ideia seria este ano, pá, uh, fazermos isto em dois dias! Ou seja, quem quisesse ia num dia, quem quisesse pernoitava e ficava para o segundo, quem quisesse ir no segundo dia ia no segundo dia! E nós estaríamos num sítio, imaginem assim, um descampado, não é? E o pessoal, se quisesse levar tenda, levava tenda, já estão a imaginar a Ramboia que isto daria, não é? Quem quisesse dormir numa casa ou num hotel dormia, pá, à vontade, cada um fazia de si e não havia direito a restaurante, pessoal! Ou seja, ninguém reservava restaurante, ou melhor, quem quisesse reservar, reservava, mas o pessoal chegava ali a, a, a uma hora específica e almoçava todos juntos, cada um, cada um levava as coisas que entendia, a bebida que entendia, numa sacola, numa, numa mochila, na top Topcase, pá, onde fosse, não é? Ou alguém levava por ele, ou uh, aquele artista das milks <risos> pode levar cerveja para toda a gente desde que leve gelo e uh, opá, isto seria uma festa, pá, um encontro motoblog diferente e, e nunca mais nos iríamos esquecer! Certamente nunca mais nos iríamos esquecer! Por isso, uh, fiquei a minha sugestão um, Pá, se houver alguém aí que saiba do, do recinto, mais ou menos, pá, isso basta ser assim uma zona verde ou um descampado desde que uma pessoa tenha, olha bem, outro stop... Desde que uma pessoa tenha uh, um sítio para estar, que seja um sítio relativamente seguro, não é? Que não haja problema algum, ou, ou se, se houver um proprietário... Olha, vamos inventar? Vamos inventar! Se houver um proprietário do campo ou, ou do descampado, o que for... Que, que não implique connosco ou que, ou que alguém obtenha autorização, pá e depois temos é que deixar tudo, tudo como estava, não é? Em termos de limpeza, pá e não, não, não estragar nada, não é? Por isso isto aqui acho que era é uma coisa plausível, se houver um sítio deste ali quase no centro, alguém que diga alguma coisa, que é para fazer deste um encontro memorável. Ok maltinha? este é um encontro que se faz uma vez por ano, uh, simpatizantes também podem ir, não é? Não é só motobloggers e isto vai ser mais uma vez memorável, ok? Malta, não tenho mais, espero que tenham gostado, opa, sigam aí as instruções, vão comentando, partilhem e digam o que acham, está bem? Vá, não tenho mais! Peace and love. Fui! <risos> Bom Espetáculo para isto que uma maltinha sério não é maltinho? Vá! Agora é que eu me vou. Vá! Show! Show malta! Peace and love! <risos>